''Questionar é um atributo de um filósofo, porque não há outro início para a filosofia além desse''. Essa frase é de Platão, e Platão dizia isso porque a filosofia ela não é um atributo apenas dos grandes pensadores, das grandes mentes brilhantes do mundo. A filosofia ela é um atributo de todos nós, quando paramos para pensar e questionar quem somos nós que existe o universo como ele é e às vezes a gente para para questionar essas coisas quando nós temos é, como se diz um, um choque um, né de realidade por exemplo quando tem um terremoto as pessoas perguntam por que isso acontece como isso acontece quando tem é, uma questão agora da, da grande da pandemia né como isso surgiu né que esse vírus esse vírus é feito aonde as respostas que parece ser mais fácil, é aquelas que a gente, às vezes, atribui logo, por preguiça de pensar. Às vezes você diz logo, é, ah, inventaram isso num laboratório, fizeram, veio da China, veio de tal lugar. São respostas mais curtas. Por, porém, quem para para questionar, vai perguntar da onde veio, como surgiu o covid covid 19 aonde... É, qual foi a primeira ocorrência dele? E assim você vai indo, fazendo os questionamentos Até chegar a uma resposta mais clara E a filosofia é esse caminho de questionamento Quando se tem uma resposta direta, aí já é uma ciência Entendeu? Então é por isso que às vezes a gente vê uma pessoa Um ente querido, um parente, um amigo falecer E você fica perguntando por que ele faleceu Mas tá, ali, ele estava doente, ele teve uma enfermidade A ciência, a medicina está dizendo isso. Porém, nós questionamos né? por que você foi. Porque esse questionamento é como se você quisesse perguntar por que aquela pessoa, para onde ela foi, por que ela foi, não pelo fato da enfermidade, da doença, porque ela tem um significado para você como pessoa, como ser humano, como... Ente social, indivíduo dentro de um grupo social Ela tem uma grande importância para você E são esses questionamentos que nós chamamos de filosofia São essa capacidade de você dialogar questionando, perguntando o porquê das coisas E nós somos um ser curioso Nós fazemos questionamento desde criança Então é essa faculdade de, de questionar, de perguntar e de dialogar com, com consigo e com o ambiente, né, na busca de, de saber mais sobre por que estamos aqui, o que fazemos e por que somos é, tal, é, é esse questionar que nós diz, dizemos que isso é filosofia. Então filosofia ela não é só a atividade de pensar, criticar e dialogar de grandes pensadores, mas de todos nós. Então todos nós temos a capacidade de filosofar é, independente do, do nosso nível de conhecimento porque a filosofia é um questionamento do conhecimento de si e dos outros depois de que você conhece a si mesmo. Né? É tanto que os primeiros filósofos eles questionavam muito sobre os astros, sobre o surgimento do homem, por que ele chegou até aqui. Quando surge as ciências já quer, dando resposta para essas questões, a filosofia volta para questionar o seu, o, o, o interior, o homem, como ele é. Né? E é daí que surgem as discussões sobre ética, moral e, e iremos falar muito mais adiante. Tá okay? Então eu queria fazer essa abertura falando sobre filosofia e a questão do questionar e do diálogo. O diálogo e o debate, que é a, o, como começou a filosofia com e Platão, que eles começaram justamente com o diálogo né, e questionando, tratando que eles iam para as praças para fazer os seus debates. Tá ok? Então no próximo nós vamos falar mais sobre conhecimento e existencialismo.